Salve, salve, galera! Eu aqui quem só com vocês é o Kashi E hoje eu vim aqui com um vídeo com um assunto diferenciado Que na verdade faz parte do tema desse canal Que é jogos Só que hoje nós vamos falar sobre jogos multiplayer E você com certeza joga ou já jogou algum jogo multiplayer, nem que seja um jogo de tiro, um jogo de corrida, um jogo de estratégia, um jogo coop com seu amigo e com certeza em algum desses tipos de jogos você já fez algum tipo de amizade e acabou que o jogo se tornou um ponto de encontro entre você e o seu amigo e atualmente poderíamos até dizer que você conhece ele direito você sabe como ele joga, você sabe o estilo de jogo que ele gosta ou você sabe algum desses tipos de coisas, se ele é bom, se ele é ruim como ele vai jogar, e cada um de vocês tem o seu estilo de jogatinho, desde o um jogo de corrida, o cara ser o Drift King, o mais brabo em fazer drift ou só querer correr mesmo, de boa, só vai <risos> e tenta ganhar? Pode ser em um jogo de tiro o cara que culpa o time inteiro, que no caso eu, eu me sinto muito bem representado por esse tipo de pessoa. Ou o cara pode ser simplesmente o mais brabo do time e do jogo inteiro. Mas com certeza conhece alguém que se identifica de alguma dessas formas. E talvez você queira jogar desse estilo por ser algo mais divertido. Ou você não joga nesse estilo e vá pelo meio mais inconveniente. Que no caso seria jogar um pouco mais personalmente Tentando estar hardar o máximo possível Ou até o cara que só quer estragar a play dos outros e vai usar hack porque ele já perdeu alguma conta Só quer atrapalhar as pessoas E acaba que com esse tipo de pessoa Isso acaba com toda diversão e torna tá o um jogo frustrante e injogável Dependendo da hora do dia Por exemplo, todos nós sabemos que em jogos de tiro O horário noturno é o que mais tem gente jogando E ao mesmo tempo é o horário em que mais tem gente boa jogando Porque acaba que muitos deles não tem tempo no dia a dia Mas de manhã E eles jogam mais de tarde E de tarde acaba que fica... Meio frustrante para quem quer iniciar o jogo porque se torna injogável. E muitas vezes esses jogos injogáveis podem ser por hackers ou por bugs. E acaba que o nome pode virar algum desses tipos de pessoas entre o hacker e o pessoa que abandona o jogo, porque um jogo infestado de hack acaba. Estragando a diversão de todo mundo. Não tem mais graça. É tipo GTA Online quando tava tendo muita infestação de hacker. Isso tornava injogável. Hoje em dia, você só não joga GTA Online se você cair num lobby que alguém tem aquela merda daquela moto Ou no CS, por exemplo. Se você cair com hacker, por exemplo, o cara que gira e teleporta pro spawn, esse que tá aparecendo aí na tela. demo? <risos> Ou em um jogo de corrida você simplesmente cair com um cara que teleporta E tem uma velocidade absurda com um carro que não era para ter essa velocidade E eu chego em uma questão que é, o noob, o iniciante, só precisa de uma partida ruim pra se tornar um hacker. Porque muitas vezes o cara já tá frustrado, ele já não consegue mais jogar. E isso estraga toda a diversão dele, quando ele fica caindo com um monte de gente que é muito boa. E ele resolve pelo meio mais fácil, que é usar hack. O que eu não vou falar que é o certo, porque pra mim o certo seria a pessoa usar hack, mod e joga offline, tipo... GTA, Far Cry, ou até mesmo para melhorar o gráfico do jogo, é uma pegada muito boa para usar mod. Mas em jogo online, isso estraga toda a experiência de qualquer um. Desde profissionais, a noobs, ou pessoal que está só iniciando agora. Isso estraga pra caramba a experiência de jogo. E eu venho aqui pra te perguntar, que tipo de pessoa é você nesses jogos online? Você é o hacker? Você é o cara que culpa o time inteiro? Você é o pica das galáxias? Você é o Drift King? Quem é você nesses jogos mais? Comenta aí embaixo. compartilha o vídeo para aquele é seu amigo que você acha que é um desses tipos de pessoas. E obrigado por vir até aqui. Eu ainda tenho alguma ideia de vídeo quanto a gameplay. Só que eu tenho tanto jogo que eu não faço ideia de por onde começar. Eu não quero fazer review de jogo porque eu sou muito ruim para fazer esse tipo de coisa. É isso. Por causa de ter assistido até aqui, eu agradeço muito. Se puder se inscrever, já vai estar me ajudando muito. Ativa as notificações. Valeu. Falou. E é nóis.